E aí, gente profunda, uma das coisas mais benéficas para entrar o novo ano com prosperidade é fazer aquele faxinão em casa. Aquele faxinão de final de ano, sabe, onde a gente coloca de lado que a gente não quer mais, a gente doa, a gente joga coisas fora para ter um novo recomeço. E é para isso que eu tô aqui, para te ensinar a fazer uma limpeza espiritual de fim de ano na sua casa, para você entrar o próximo ano com o pé direito e com a prosperidade chegando na sua vida. Fica comigo que eu já vou te mostrar. Embora o final do ano seja só um dia depois do outro, e é isso que ele é mesmo, porque né? dia 31 é num dia, o dia 1 de janeiro é no outro dia. Então é só uma sequência, normal, como qualquer outro dia do ano. Embora seja assim que as coisas acontecem, eu acho que todo o psiquismo que tem ao redor de encerrar um período e continuar um período novo, começar um período novo, é, tudo isso faz com que a gente fique mais motivado e mais feliz, acreditando né, que uma... Antiga, uma velha pessoa se foi e uma nova pessoa está nascendo naquele dia primeiro. Então, a gente faz simpatia, a gente faz promessa, né? a gente uh, faz uma série de rituais para começar uma vida nova, tanto que tem aquela frase, ano novo, vida nova. Só que se você deixar para começar o ano novo, com a sua vida bagunçada, com a sua casa bagunçada, suja, a energia que você vai atrair é uma energia de bagunça, é uma energia de dificuldade, é uma energia que não está limpa. né? Então, a gente precisa fazer um super faxinão de final de ano, porque o faxinão vai tirando de dentro de você também sentimentos, pensamentos negativos. Por exemplo, vamos supor, você tem um objeto na sua casa que você gosta muito dele, mas ele te lembra coisas ruins, ai, se liberta do esse objeto, dá um jeito de trocar com alguém por outra coisa, vende ele e compra alguma coisa nova. Ah, eu tenho uma taça na minha casa, mas essa taça aqui, toda vez que eu olho para ela, eu lembro do dia que eu fui assaltado. E eu olho para essa taça todo dia. Então, qualquer objeto que te fizer mal, qualquer roupa que te fizer mal, qualquer coisa que você não gostar, você precisa se libertar. E ter ao seu redor, perto de você, só coisas que você... Ame de verdade, porque é isso que vai te trazer uma energia boa para atrair tudo de positivo no próximo ano. Então, para isso, é preciso que você faça uma triagem, é preciso que você marque uma data, é preciso um grande enfrentamento e muitas pessoas têm medo disso, tá? de enfrentar a mesinha da bisavó. Porque a pessoa não gosta da mesinha, ela não suporta a mesinha, ela não quer a mesinha. Mas como a mesinha era da bisavó e da bisavó ela gostava, ela com, começa a confundir a mesinha com a bisavó. Ela acha que a mesinha é a bisavó, que a bisavó é a mesinha. E não! O amor da bisavó é uma coisa, a mesinha que você não gosta e acha feia é outra. E você não é obrigado a ficar com objetos porque eles já pertenceram a alguém que você amava. Não tem sintonia entre essas duas coisas. Então, se liberta da mesinha, se liberta de objetos e coisas que você não suporta olhar, né? E procura na medida do possível trocar com alguém, vender, comprar um outro, nem né? que seja mais simples, mas que você sinta paz olhando para aquelas coisas, isso já vai te dar uma boa ajuda. E as pessoas têm medo desses enfrentamentos, de entrar em contato com fotos, com objetos, com coisas que vão fazer ela pensar na própria vida. Mas só tem um jeito de fazer, enfrentando. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz que para seguir em frente você precisa enfrentar. Então só enfrentando a gente consegue seguir em frente. Então o dia do grande faxinão, ele precisa ser agendado. É um dia que você vai marcar com você mesmo. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui a duas semanas. Desde que seja antes da virada do ano, você precisa fazer esse grande faxinão. Tirar um dia para isso, sabe? Para rever essas coisas, para se libertar e você vai sentir uma leveza ímpar. Então, antes de eu falar aqui das plantas que nós vamos utilizar, as plantas da fitoenergética para fazer o faxinão, é importante você assumir esse compromisso de que você precisa enfrentar esse grande faxinão. Até que você vai pegar gosto por isso e vai gostar de manter a sua casa e a sua vida em ordem. A gente vai utilizar cinco plantas, mas antes da gente utilizar cinco plantas, eu já vou dizer o que, que cada uma faz, você precisa entender que a fitoenergética ela trabalha com energia. Com a energia das plantas, ela é diferente da fitoterapia. A fitoterapia trabalha com a parte química da planta e a fitoenergética trabalha com a parte energética, como o nome mesmo diz. Então, a, a energia das plantas atua nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e vai limpando as energias negativas da sua casa. Só que antes de utilizar a fitoenergética, como a energia das plantas é muito sutil, você precisa fazer uma faxina pesada com produto de limpeza, sabe? Água, sabão, produto de limpeza, limpar os cantinhos, limpar a gaveta, Precisa fazer isso, deixar tudo bem limpo. Quando a sua casa estiver extremamente limpa, com aquele cheirinho de limpeza no ar e que você tem certeza que limpou tudo, aí está na hora de fazer a fitoenergética. Então, eu classifico esse grande faxinão de final de ano em três etapas. Primeiro, a classificação dos objetos que você tem, essa triagem, né, de separar aquilo que você não quer mais, doar, organizar. Então, isso é uma coisa. Aí depois limpar tudo é a segunda etapa, fazer o grande faxinão com produtos de limpeza. E o terceiro passo, então, é usar a fitoenergética. A fitoenergética é a cereja do bolo, ela que vai coroar todo esse processo. Para isso, você vai precisar de erva de bicho, marmelo, boldo do chile, louro e canela. Pode ser tudo desidratado ou natural, como você tiver em casa, como você preferir, tá? Então, repetindo, erva de bicho, marmelo, boldo do chile, louro e canela. Agora eu vou falar sobre o que cada uma dessas plantas faz, como que elas atuam e você vai se surpreender quando elas atuam em time, o que, que elas são capazes de fazer aí no seu ambiente, aí na sua casa. Ah, uma outra coisa que você vai precisar também é água, pode ser num cálice, pode ser numa jarra, né, para encher um borrifador, então uma quantidade de água que seja suficiente para um borrifador, você vai colocar uma quantidade assim acima da metade de um borrifador, ok? Muito bem, então vamos ver o que, que cada uma das plantas faz, vamos ver primeiro então o boldo do chile, vamos pela ordem alfabética, Deixa eu achar o boldo do chile aqui. O boldo do chile, que também é conhecido como vernônia condensata, então eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aí na tela o nome científico, porque o, as plantas elas têm nomes diferentes em cada região do país. Então, quando eu falo aqui boldo do chile, eu estou falando de vernônia condensata. O que, que o boldo do chile faz? Ele equilibra o excesso de ego, possibilita posturas saudáveis em todas as situações da vida limpa sofrimentos reprimidos, elimina auto-martírio e auto-repressão, bloqueia a penetração de energias densas, equilibra o excesso de expansão de consciência. Então, é isso que ele faz, tá? Ele protege o ambiente de energias intrusas. Vamos ver a canela. A canela é famosa nas, nos rituais de Ano Novo. A canela é conhecida também como Cinnamomum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 A erva de bicho também é conhecida como Polygonum poligo, hidropiperoides. Essas aqui eu tenho que pensar antes de falar, né? Polygonum hidropiperoides. O que, que a erva de bicho faz? Ativa energeticamente as células, ativa o fluxo energético dos chakras secundários e promove limpeza no campo de energia. Elimina bloqueios e acúmulos de energia negativa. Então... A erva de bicho ajuda a limpar a energia negativa do ambiente. Agora vamos ver o louro. O louro é aquele louro de colocar no feijão, aquele tempero, tá? O nome é lauros nobiles e ele elimina energias densas de origem espiritual, cria um campo energético espiritual, traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral e traz força de Deus para o mundo físico. Olha que coisa mais incrível o, o papel do louro nesse composto aqui. E por último nosso amigo marmelo. O marmelo então que vai equilibrar essa fórmula é conhecido como Sidonia oblonga e ele alivia dores locais, desincha, cria um efeito sedativo calmante e protetor local, aumenta a vitalidade e regula as atividades celulares locais, auxilia contra qualquer processo de multiplicação indesejada, estimula a paciência, a perseverança e o equilíbrio emocional. Então, uma casa, por exemplo, que tem muita briga, que tem muito estresse, né? o marmelo vai muito bem, o louro traz essa proteção, a canela também traz proteção espiritual. Então, esse time de plantas aqui atuando juntos, eles vão fazer uma limpeza espiritual total na sua casa né um dos sócios aqui da luz da serra que brinca vai da frieira até a caspa né ele sempre usa essa frase então vai limpar a sua casa de uma ponta a outra né da terra ao céu vai fazer uma limpeza 360 graus para você entrar o ano novo com o pé direito com a energia limpa com a energia purificada muito bem como que você vai montar então o spray você vai pegar água água normal é, água potável. Vai colocar uma quantidade num recipiente. E vai colocar um pouquinho de cada planta, pouquinho mesmo, tá? A gente não precisa usar muita planta na fita energética. Aqui, por exemplo, erva de bicho. Eu peguei um galinho aqui bem pequeno e até nem precisa tudo isso, é mais para vocês enxergarem mesmo. E vou mergulhar aqui nessa água. Então, erva de bicho, ok canela. Eu posso pegar aqui uma lasquinha de um pauzinho de canela, quebrar, bem pequeno, colocar. A fita energética não precisa de muita planta, ela precisa só de uma amostrinha do DNA da planta. Aqui nós temos o um marmelo, bem pouquinho. A medida é uma pitada, uma pontinha de dedo, o louro, que eu peguei aqui metade de uma folhinha, porque na fitoenergética não tem aquela coisa, ah, quanto mais planta eu colocar, melhor. Eu vou colocar um caminhão de planta para ver se limpa a minha casa. Vai ter o mesmo efeito de colocar pouca planta, certo? E aqui a gente tem o nosso amigo Boldo do Chile. Aí você mergulhou todas as plantas na água, agora você vai fazer a ativação fitoenergética. Você precisa friccionar suas mãos, colocá-las sobre o recipiente. Você fecha os olhos e faz uma oração da sua preferência. Aí eu acho engraçado que a gente diz da sua preferência e vocês começam a perguntar Mas é Pai Nosso? Mas é Ave Maria? É o hino da igreja? É a música xamânica? Eu posso fazer reiki? Eu posso aplicar um passe? Eu posso fazer teta healing? Eu posso fazer roponopono? E, gente, você pode fazer o que você quiser de acordo com aquilo que você acredita e que você acha bom, desde que isso te conecte a uma frequência de luz. Certo? Você pode fazer uma gratidão, simplesmente, colocar suas mãos e pedir a proteção da natureza, que a energia da natureza ative essas plantas. Você pode inventar uma oração na hora, você pode cantar um mantra, fazer o que você quiser, tá? de acordo com a sua fé. Então, dê uma bênção nesse composto, aqui nessas plantas, que estão aqui nesta aguinha, durante 1 um a três minutos. Quem conhece a técnica verde-prata da fitoenergética também pode fazer certo? E aí você vai transferir essa água para o borrifador. Você vai abrir o borrifador, colocar essa aguinha aqui dentro, né? Você pode coar num coador e depois do grande faxinão, você vai sair borrifando pelos seus ambientes, tá? Ah, Patrícia, minha casa tem 18 quartos. Vai nos 18 quartos. Ah, minha casa tem 5 banheiros. Vai nos 5 banheiros. Borrifa até na casinha do cachorro, no quintal, sai borrifando. Esse spray aqui é super poderoso e essas plantas vão te ajudar a restabelecer, a recuperar a energia que a sua casa, que o seu ambiente deve ter perdido aí durante esse ano. Foi um ano difícil, foi um ano desafiador para todo mundo, foi um ano desafiador para a economia, foi um ano desafiador em muitos níveis, em muitas dimensões. Então, se você tiver capricho né, de fazer o que precisa ser feito, você vai entrar um ano novo com os dois pés direitos e com muita prosperidade na sua vida e com uma energia limpa, onde tudo floresce, onde tudo brota, onde tudo se desenvolve. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você faça e depois comente com a gente os resultados aqui. Coloca nos comentários se você gostou desse vídeo e se você quiser adquirir o nosso livro Fito Energética, o link está na descrição. Um grande beijo e até a próxima!